Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro lições bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 11, a sutileza das mídias sociais. O textuário está na carta de Paulo aos Romanos capítulo 12 e o versículo 1 e está escrito assim, rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verdade prática. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A leitura bíblica em classe está na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 3, versículos 16 e 17. A nossa lição de hoje tem alguns objetivos. Primeiro, apresentar a realidade dos cristãos na era digital. Segundo, elencar os desafios de ser igreja na era digital. E terceiro, pontuar os pecados virtuais, e ainda um outro, relacionar as mídias sociais com o id de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. Professor, nós estamos, de, antes de uma lição, é, eu vou falar que talvez deste trimestre, uma das mais importantes, quando nós estamos falando da sutileza das mídias sociais. E hoje, a igreja, por um tempo, é, falou muito, das mídias sociais, não das mídias, mas da internet, propriamente dito, e hoje nós estamos veiculando aí nas mídias. É, é bom a gente falar disso, porque tem gente que extremiza os pontos, né, fala que a mídia social é algo ruim, mas a gente precisa saber que a mídia social é um, é um avanço também, um ponto de pregação da palavra de Deus. Nós precisamos saber usar. Então a nossa lição é sobre isso hoje, professor. Bem-vindo ao nosso programa. É, as mídias sociais são uma ferramenta importante, né, e, e como tais, né, como ferramentas devem ser usadas com, com expertise, com conhecimento, com sabedoria, né, e me parece que não é só a igreja que está engatinhando nesse entendimento ainda, né, é, são ferramentas muito novas, assim, a gente... A gente pensa em, em mídias como Orkut, por exemplo, parece que é muito antigo, que está muito distante no tempo, né? mas é coisa de um dia desse. Né? Então, a gente ainda está aprendendo a lidar com essas coisas e, e até com os problemas que surgem é, desses, desse lidar né, com as mídias sociais. Então, a igreja precisa estar atenta para isso. Né? É, quais benefícios que essas ferramentas trazem, podem trazer para o reino é, e quais prejuízos que essas ferramentas trazem, podem trazer e lidar com isso, com sabedoria. Né? A, a escritura, que é a nossa regra de, de fé e prática, tem princípios que norteiam né, o, o uso dessas mídias com sabedoria. Né? Uhum. Professor, quando a gente fala dessa, desse trimestre, nós estamos falando das, dos ataques contra a igreja de Cristo, a sutileza de Satanás. É claro que ele não ia deixar de aproveitar um, um campo tão vasto quanto as, quanto as mídias, o poder da internet. Né? Hoje praticamente quase todo mundo, quando a gente fala quase todo mundo, que tem alguns países ainda que é, não tem uma flexibilidade, não tem uma entrada tão profunda aí para as mídias sociais quando a gente vê aqui no Brasil. Mas hoje o tempo médio de uso das, das, da internet para um brasileiro, é, ele pode chegar entre 12 e 14 horas, em países ainda... Comunistas, países que têm um regime bem fechado ainda, quase não se fala nisso. Mas para nós brasileiros, uma média de um tempo uso entre 12 a 14 horas, praticamente aí, isso, isso é estatística, tá mas é um número muito alto. Então, através desses usos, ou desse uso indevido, ou demasiado, vem a sutileza. E é aí que está o perigo. Né? É, eu, eu penso que, assim... É... Posso estar enganado, né? Que alguém pode fazer um uso assim de tantas horas de redes sociais, de mídias sociais por conta de trabalho, né? Mas esses dados até são raros, nos faltam, né? Mas me parece que a grosso modo, assim, pensando, é, assim, logo de primeira, assim, alguém que faz um uso desse 12 horas por dia né, de internet hum, não me parece um uso saudável, né? Já parece que há um equívoco aí é, de foco, não sei, algo desse tipo. Né? Uhum. Como é que, por que, que alguém usaria um Instagram, Facebook, essas redes 12 horas no dia? Né? O que que, é, aí você passa 8 horas dormindo, 12 horas na internet, sobra o quê? 4 horinhas? Né? Pra, né? O que, que o sujeito faz da vida? Né? o sujeito fica 12 horas nas redes sociais. Né? É, a não ser que esteja trabalhando com isso, não sei se seria esse o tempo também de uso. Né? Hoje tem robôs que fazem todo o trabalho, então não uhum. sei. Né? É, como a gente vem pensando aí desde o começo, são ferramentas novas. né? Uhum. É, falta muitos dados, muitos estudos sobre isso. É, mas o que a gente percebe assim de forma é, empírica, observando, né, é que esse uso exagerado tem trazido, na verdade, muitos males, né, até de ordem psicológica, né, para a sociedade como um todo. e Tem gente é, que está é, viciado né, em algumas dessas redes, né, em muitas dessas redes, e aí passa o dia inteiro né, numa compulsão, né, num comportamento compulsivo para tentar compensar alguma outra coisa, não sei. Né. É, mas um uso desse, 12 horas de, de rede social, me parece um exagero. Né? Muita coisa. É, professor, é sobre isso que nós vamos falar, dessa sutileza. Porque se a gente falar que isso é ruim, que a internet é 100% ruim, nós estamos falando mentira. Né? Muitos, muitos de nós cristãos falávamos isso há um tempo atrás e hoje a gente está provando o contrário. A gente está mostrando o contrário, não é nem provando, está experimentando o que a gente falava há um tempo atrás sobre essa, essa, vamos dizer assim, esse mau uso. Né? Então nós vamos falar muito sobre isso. É, introdução. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesmo. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras, contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como deve fazer o uso das mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e outras coisas. É, você começou a falar, professor? É, você voltou no tempo aí, legal, viu? Fez uma nostalgia aí. Eu lembro do Orkut, do MySpace, Orkut. do Flogão. É, MSN, essa... você lembra também? É, eu lembro lembra. dessas coisas tudo. Pois assim. é. é. Essa galera mais jovem... Parece lá, que está muito longe, né? <risos> Nós estamos falando aí de 20 anos. Talvez um pouquinho mais, 22, 23 anos aí. Mas nesse período aí de 20... Vamos colocar 25 para arredondar esse número aí. É, era o Orkut, o MSN, esses outros que você citou aí. <risos> é. E, e o Orkut era, era uma comunidade gigantesca, era uma coisa assim que veio para inovar. Aí do Orkut nasceu o Facebook, que já veio dando uma explosão imensa. Disso aí depois nasceu o WhatsApp, né, veio mais tarde um pouquinho. E recente agora o Instagram, é, o Twitter veio um pouquinho antes aí, né, o Twitter é um pouquinho mais velho aí que o Instagram. Aí depois já tem outras redes como o Snapchat e tantas outras aí, TikTok, mas tudo isso, se souber usar, é, eu fico pensando, fazendo um paralelo nisso aí, se Paulo vivesse nos nossos dias hoje com essas ferramentas que nós temos. Ah, com certeza, faria bom uso, né é, não sei se ficaria 12 horas, né? mas faria bom uso, certamente. Né? Paulo tinha uma sabedoria é, para pregar o Evangelho que era né, fenomenal. E uma dedicação a isso também, né? É, Talvez por conta disso não gastaria tantas horas, mas com certeza faria uso dessas ferramentas. Né? Imagina Paulo no TikTok. <risos> Já pensou? É, mas com certeza usaria. É, mas hoje, hoje a coisa está de um jeito que assim, é, afirmações como essa, né, que é, as mídias sociais são instrumentos neutros, é, como instrumentos são neutros, isso, essas afirmações já não são mais tão, tão verdadeiras assim, né? é, porque o que rege cada uma dessas plataformas é o algoritmo, né? e cada algoritmo é programado de um jeito para funcionar de um jeito bem específico, e me parece que, assim, de uns tempos para cá, né? é, o algoritmo favorece certos tipos de ideologias e desfavorece outros. Né? É, favorece certos tipos de comportamento e desfavorece outros. Então, é, alguém, alguém com a intenção, por exemplo, de pregar o evangelho no Twitter, né? não vai ter Complicado. vida fácil. Não vai ter vida fácil. Né? Não vai ter zilhões de seguidores, porque... É, o algoritmo do Twitter não foi pensado para isso, né? não é programado para isso. Né? Ali se fala bobagem, se, né? se, se, se detona pessoas, né? e, assim, joga a conversa fora, fala de política, mas sem conhecimento de um e às vezes de forma enviesada. E tudo, todos os assuntos ali são assim, são trucados. Então, é, por exemplo, né, eu estou falando do Twitter, mas no Instagram, uhum. né, é, não é uma plataforma fácil para isso também. Uhum. Mas você vê no Twitter, no Instagram, em todas essas redes aí, gente pregando o evangelho. Ah, né? é. são, são salmões, né, são trutas nadando contra a correnteza. Né? E glória a Deus por isso que pessoas muito sábias conseguem alcançar até um bom público fazendo isso. Né, e porque tiveram algum direcionamento de Deus né, para fazer isso e tem funcionado para alguns, né, mas um cidadão comum, ah, vou fazer isso, não, não é tão simples assim. Dentro dessa, dessa introdução, professor, que a gente está falando, você já citou muito aí, é, a gente não canta, esses dias eu estava falando com o pastor Eliseu, nosso presidente, nós estávamos conversando sobre o poder, a influência das mídias e eu até falei com ele de um filme que a gente já, não é um filme, um seriado, um documentário, né? o dilema das, das redes, o das é. dilema das mídias sociais ou das redes, é, aquilo ali mostra direitinho o que é o algoritmo, em que o algoritmo trabalha. Por exemplo, se a gente entra querendo ou pesquisando lá sobre um, um livro, daí a pouco quando você entrar de novo em determinada rede, o algoritmo já selecionou dez sites diferentes para falar de livro determinados livros. Se você pesquisou um livro de teologia, estou dando um exemplo nosso, Vai aparecer lá N autores da teologia, então o algoritmo trabalha nessa função. É, o que eu quero falar da sutileza, quem entra lá e pesquisa um site pornográfico? Quantos, quantos sites não vai aparecer? Quantas pessoas não vão... É, como o algoritmo não vai trabalhar nessa função? A sutileza está exatamente aqui, o tempo dedicado, é, o site dedicado, o conteúdo dedicado, então a sutileza mora exatamente nesses pormenores. É, e a gente é. precisa estar atento a isso. A gente precisa pensar isso. Até que ponto a, a, a mídia é neutra? Uhum. Essa rede é neutra? Exato. Até que ponto? Né? É, e aí precisa-se lidar com... A igreja precisa entender como esses mecanismos funcionam. E isso não é uma tarefa simples. Né? E a igreja precisa atentar para isso e talvez treinar pessoas para isso. Uhum. Né? Ter um, um, um departamento de mídia organizado né? ter um, um grupo de mídia organizado que funcione com expertise né? é, e aí a coisa funciona é, agora só estar na internet só estar na rede, em qualquer uma dessas aí, já não, não é garantia de que você está pregando o evangelho para a ah, gente é. que está ouvindo o evangelho com o que você está falando é, isso não é garantia por causa do, justamente do algoritmo você começa a a conhecer melhor o, o algoritmo você fica com medo dele, né? É verdade. É, esse documentário qualquer um que assiste é, o primeiro minuto depois é, já a vontade, né? O ímpeto é de sair, sair de, de todas as redes, cancelar tudo, né? talvez cortar a internet, né? <risos> é, porque o negócio é, é, é não sei até não sei quanto neutro é esse neutro que é falado delas aqui, não sei até que ponto é, é neutro mesmo Foi muito bem citado isso aqui, mesmo que a gente demore um tempo nessa introdução Não é o problema, mas a gente precisa saber que por trás do computador E entre a cadeira, tem um que está ali teclando Então não é tão neutro, a internet influencia sim As mídias influencia sim Agora, eu preciso saber se eu estou sendo influenciado Ou se eu estou influenciando alguém com a cultura bíblica, com a palavra de Deus Esse é o ponto Vamos lá, professor. Nesse bloco primeiro aí, a gente vai falar ainda dos cristãos na era digital. É, ponto 1, a realidade do universo. A gente precisa estar online constantemente. E o ponto 2, cristãos conectados. Quando a gente, quando a gente olha é, os status, quem olha, por exemplo, os meus status, quem vai olhar lá os seus, o seu também, professor, pode ver que a gente está lá conectado direto. O celular nem está com a gente que é agora, agora, né? mas a gente está conectado, está lá. Porque a gente não tem esse hábito de desligar. A demanda hoje, quase todo mundo resolve os problemas pelo WhatsApp, ou pela mensagem no Instagram, ou pela mensagem no no, mensagem, no Facebook, enfim. Hoje está todo mundo conectado. Esses dias eu estava conversando com a família de pastores no Chile. Depois conversei com a família de pastores, o pastor Elias, por exemplo, no Peru, são os nossos amigos. E a gente conecta com todos os pontos do mundo. Então a necessidade de estar conectado constantemente, isso. Isso deixa as pessoas presas. Por outro lado, né, isso chegou na igreja, está na igreja. Hoje nós estamos nas plataformas digitais, hoje nós estamos no Instagram, no Facebook, é, no Whatsapp, enfim. Isso é uma realidade e nós precisamos uhum. tratar isso como a realidade que é e não com Sim. desprezo. É, é, é, é algo que é próprio da nossa era, né? a era digital. Né? Quem, quem não está na internet, quem não está nessas redes aí, parece que nem existe. Né? Eu conheço pessoas extraordinárias, assim, que não tem rede nenhuma. Né? Entra na internet mais para pesquisa, para assistir um vídeo, para coisa assim. Não tem Instagram, Facebook, nada disso. Conheço bastante gente assim. E, assim, é... eu não sei se, se, se alguns deles, se tivessem engajamento na rede, se estariam assim é, vivendo a vida simples que vivem, né, a tendo a tranquilidade que tem. Eu conheço um, é, um maestro sensacional se ele tivesse é, com essa com essa intenção de engajar e de né? talvez estaria rodando por aí o mundo todo. Não sei. É, eu conheço assim músicos é, fora de série também que não, não não entram, não gostam disso. Né? Uhum. Mas também tem um monte de músico ruim, tem um monte de gente assim, que não produz nada de conteúdo, de, de crescimento, de nada. E, assim, é, às vezes viraliza falando bobagem, né? fazendo bobagem. Às vezes viraliza, assim é, Em poucos é, minutos tem milhões de, de engajamentos. Né? Uhum. É, então, a essa era digital é uma era confusa, né? É uma era confusa. Tem gente que gasta 12 horas do dia né, engajado nessas redes e você, dessas 12 horas, você não vê a pessoa produzindo nada, nem para si, nem para nem outros. Né? E aí, que tipo de vida é essa? Né? Você mexeu num ponto muito bom, e antes da gente terminar esse primeiro bloco aqui, eu preciso falar sobre isso, que. Nas mídias, nas redes sociais, é, nós estamos em dois polos. Ou nós estamos produzindo ou nós estamos consumindo. Sim. É os dois polos, é os dois extremos. Ou eu pertenço ao grupo que estou consumindo ou eu pertenço ao grupo que estou produzindo. Os que produzem, produzem com intenção, seja para o bem ou para o mal, mas eles estão produzindo para um grupo específico, para um nicho. Agora, os que consomem, consomem de tudo na internet. Aí vem coisas boas, coisas ruins, vem tantas outras coisas aí que vem como uma enxurrada de informação. Esse é o grande problema. A sutileza está exatamente aí. Porque se a gente criasse um nicho de pesquisa, como a gente tem, por exemplo, a revista eletrônica a Flipboard, que é um nicho que você pode selecionar e, e, e consumir coisas boas para o nível de informação que a gente quer precisa, ótimo. Mas nem sempre é assim. A sutileza está aí, professor, de estar sempre online e também dos cristãos de estar sempre conectado. Será que realmente tem essa necessidade? Será pois que é. nós usamos o nosso tempo especificamente para pregar o Evangelho? Pois é. é tem, a gente tem dificuldade até no culto. Você né? tá, se desloca para ir para um lugar, para estar com uma comunidade de fé, é, passar duas horas... Nessa comunidade, prestando um culto ao Criador de todas as coisas. Né? E aí você não consegue nem isso. Né? Essas duas horas você não consegue dedicar a essa comunidade, a esse Criador. Porque você está ali engajado em coisas. Né? Você está no culto, devia estar tá orando, louvando qualquer outra coisa. Menos no Instagram. Né? É verdade. Menos no feed lá de notícias para ver... É, se a Magalu caiu de novo, Sim. você devia estar fazendo outra coisa, né? é, não diante da tela, num momento como esse. E tem pessoas que, por, por ser uma coisa nova, né? essa era digital é algo novo, pessoas dessa forma, lidando com as redes dessa forma, não sabem a hora de parar, não sabem aonde é conveniente, aonde não é. É, não sabem usar a coisa. Né? E aí acabam se destruindo, né? acabam trazendo males para si porque consome muita informação que não precisa e aí não sabe lidar com essa informação, traz problemas para a sua, sua trajetória de vida, é né? porque tem muito conhecimento ali e de conhecimento inútil que não vai somar, não vai acrescentar na caminhada coisas desse tipo. Lembrando de um ditado da minha avó que ela falava que quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Uhum. É mais ou menos isso aqui da internet. Nós não tínhamos esse acesso e quando a gente tem a gente extrapola. Professor, dá uma seguradinha aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa, um assunto muito pertinente para esses dias. Voltamos já já.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 Queridos, estamos de volta com a DEC TV E hoje nós estamos falando da lição de número 11 Professor, nós encerramos o bloco aí falando Desse perigo das mídias, da sutileza Que a proposta é o tema da nossa lição de hoje A sutileza das mídias sociais E nós terminamos falando que os cristãos hoje estão conectados Todo mundo está on né? Tem uma frase muito conhecida aí O pai está on, né? Hum. É, uma, é um jargão aí que se usa na internet E a, a, a gente pode falar isso que quando a gente traz isso para o um contexto atual, o é, universo online está presente assim em geral nas nossas vidas. Hoje está todo mundo conectado. Você vai nos rincões hoje, nas extremidades dos municípios, dos distritos. Tem uma internet hoje pelo menos um 3G, pelo menos uns dados móveis ali que a internet chega lentinha, ainda mais chega. Não é coisa que a gente não viu há um tempo atrás. É... O segundo capítulo aí, os desafios de ser igreja na era digital. É, nós temos, não dá tempo para a gente ler tudo, mas vamos citar. A desumanização, quando Jesus apareceu aos seus discípulos logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disso disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e vê, as e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Mas hoje, com essa sutileza, nós estamos vendo essa desumanização. Hoje nós estamos no mundo do metaverso. Nós vamos falar sobre isso. E o mundanismo, que infelizmente, isso aí é algo... É, eu vou te falar que quase que irreversível para alguns casos. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa influente mas não mundana buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo o que se observa por parte de muitos cristãos especialmente pregadores é um desejo quase obsessivo de estar em evidência eu até incluiria uma palavrinha aqui de estar sempre em evidência produz lá uma frasezinha tem que julgar aquilo lá com a frase de efeito julgar para ter aí milhões de curtidas de de likes e de inscritos no youtube e é. segue-se a vida O senhor falou aí do metaverso né? Hoje o mundo virtual é uma realidade né? Existe um, existe um mundo paralelo né? E as pessoas estão fugindo para lá cada vez mais né? Fugindo da realidade, do mundo uhum. real Fugindo para lá cada vez mais E aí, é algo que a gente falava que, que poderia ser uma ferramenta útil Útil para a propagação do evangelho né, para troca de experiências entre cristãos né, de, de lugares diferentes, né, para comunicação né, da igreja. É, uma ferramenta seria muito útil estar tá se tornando arriscada, perigosa. Né? E aí é, a gente precisa é, fazer um gerenciamento desses riscos, né, desses perigos. É, e ver até que ponto o uso que a igreja tem feito das redes sociais tem sido útil. Né? É, porque é, nesse, nesse mundo virtual, é, para você ser relevante, você tem que é, ter um engajamento orgânico né? que comunique fora do seu nicho, inclusive. Né? E aí, por exemplo, conteúdo para a escola dominical tem muita gente produzindo, né, e os consumidores são, geralmente são os mesmos, o, o mesmo é sujeito que acompanha o Agnaldo Betting, acompanha é, o Cirus e Bord, acompanha é, outros canais, a Rede Brasil, é o mesmo consumidor, né, é, então o feed dessa pessoa vai chegar a todos que produzem esse, esse tipo de conteúdo. E aí... Você está comunicando com quem? Com quem já, já, já tem o evangelho, com quem já conhece, porque ouve de outros comunicadores. O desafio é comunicar o evangelho para quem não conhece ainda. Né? E isso na rede é algo né, desafiador. desafiador. E aí, para fazer isso, você tem que se expor aos riscos, aos perigos da rede. Né? E aí, aí precisa-se fazer um gerenciamento de riscos. Né? Uhum. É, até que ponto a igreja deve se engajar um, para ser vista na rede. Né? É, ela Às vezes, vale, vale pagar o preço do espetáculo? Né? Transformar o culto num espetáculo para alcançar outros nichos. Vale a uhum. pena isso? A igreja precisa pensar nessas nessas perguntas nas respostas para essas perguntas né uhum. é, ou simplesmente pregar o evangelho já basta né é, pregar o evangelho e usar outros tipos de, de, de, de mecânicas de mecanismos para alcançar outros nichos que não seja o espetáculo né então é, até que ponto a igreja pode ser relevante nas redes sem ser espetaculosa né que é o uhum. ponto aqui Sim. Né? Então é isso aí, a igreja, para fazer isso, né? para gerenciar esses riscos e pensar essas coisas, ela precisa se basear no que a gente tem falado aqui desde o começo, né? na nossa regra, no nosso manual de prática, uhum. no né? nosso manual de conduta. E aqui na leitura bíblica em classe tem cinco versículos do capítulo 12 de Romanos que são excelentes para isso. Né? Aqui fala de inconformismo, de transformação, de renovação, é, de conhecimento, né? de comunhão, unanimidade, né? é, de comodismo, de humildade, de honra, né? de honestidade. Cinco versículos, fala disso tudo aí? Fala, cinco versículos. Né? Então a igreja tem uma forma de se comportar, seja no mundo real, seja no mundo virtual. Uhum. Né? É, a igreja não pode se conformar com este século né? Com a, com a ideologia vigente do, de, do mundo. Né? É, ela está no mundo para influenciar o mundo, não para ser igual. Então, é, essas é um perguntas precisam ser feitas. Né? É, o que a gente tem visto hoje, professor, com todas as letras, e infelizmente são igrejas que virou um verdadeiro espetáculo, um verdadeiro show, o show da fé. Que isso é muito prejudicial à pregação genuína do Evangelho, do verdadeiro Evangelho ou do Evangelho genuíno. É algo muito prejudicial, prejudicial que ao invés de ajudar, você vai afastar as pessoas do conteúdo cristão, bíblico, centrado, é, cristocêntrico, isso é muito perigoso. É, quando eu falei do metaverso aqui, eu falei exatamente para instigar isso aí, e a gente já vai passar para o próximo tópico aqui. É porque é o seguinte, professor, algumas coisas funcionam no mundo virtual. Por exemplo, eu consigo pregar o evangelho a alguém que está lá do outro lado da Rússia, na Oceania, né, tendo acesso à internet, né, eu não estou dizendo, eu estou dando dois hum. extremos aqui de países que estão tá, assim na evolução. Né? Eu dei esse exemplo exatamente por isso. Mas tem algumas coisas que é, só funcionam quando a igreja é a igreja, quando está todo mundo junto. Por exemplo, celebração da ceia, como se faz isso aí? Batismo, é, são questões que não tem como. É, se fazer isso de uma forma virtual. Não é o que diz, não é o que o, a ordenança bíblica. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, não né? simplesmente assim, ah, vamos estar tá na, nas mídias, nós vamos estar tá pregando o evangelho, ao invés de fazer um favor, eu posso estar tá fazendo um desfavor um desserviço. É, esse efeito aqui, né, é, que está posto como um, des, um desafio para a igreja nessa uhum. era, esse efeito já é visto, sobretudo, depois dos dois anos de pandemia que Verdade. nos assolaram. Né? É, já havia uma desumanização, uhum. né? já havia crentes dentro do culto, mas é, mais dentro da rede do que do culto. Verdade. Né? É, e aí, depois desses dois anos de pandemia, culto virtual, né não sei se, nem se isso é possível, para mim é, é algo inconcebível, culto virtual, né é, para mim isso não existe, <risos> é, Pode existir transmissão de culto, né? para alguém assistir ali a transmissão. Mas culto virtual, você cultua quando você é corpo. Né? É, para ser corpo, precisa tocar, né? precisa ter calor humano, precisa ter ombro a ombro, né? é, precisa chorar com os que choram, né? se alegrar com os que se alegram. E não se faz isso de forma virtual. Né? É nice. é, então, a igreja sendo corpo, né? a igreja é composta de humanos, né? não são droides, né? não são avatares, são humanos. Humanos é, têm suas mazelas, né? vão, vão debater, vão ter embates, mas também vão se alegrar juntos, vão se abraçar, né? vão se ajudar, vão se apoiar, se fortalecer juntos. Uhum. Né? É, e assim, um fenômeno que já acontecia no mundo... Né? a nossa volta agora chegou a igreja a desumanização no mundo se fala é, de atendimento humanizado parto humanizado não sei o que, uma... porque nós deixamos de ser humanos <risos> em muitos sentidos é. né? você chega num lugar e você é atendido como se tivesse um robô te atendendo <risos> é, aí tem que contratar um coaching, gastar uma fortuna para treinar a equipe para humanizar o atendimento Olha só. Coisa que já é inerente <risos> ao ser humano, né? Mas não são humanos que estão atendendo, por que, que precisa humanizar? Porque são humanos robotizados, que foram desumanizados pela rede é, pelo é, algoritmo, né? Estamos quase né, é, precisando de fazer o caminho inverso de muitas coisas. Isso não se aplica, não. Hoje nós estamos falando da, da, das mídias. Mas isso se aplica às mídias, isso se aplica na alimentação, do jeito saudável de ser e mais uma série de fatores que, infelizmente, os males. Desse século tem afetado. Né? É, é fácil, professor, só olhar o índice aí de suicídio, o índice de divórcio, o índice aí de tratamento psicológico, os tratamentos psicoterapêuticos nesses últimos dois anos com, com o avanço das mídias sociais. Os números estão aí, quem quiser pesquisar, está aí. É exatamente por causa disso. E eu começo agora a falar sobre é, o terceiro tópico, que é o terceiro capítulo, a Igreja e os Pecados Virtuais, porque é. Como tratar disso aqui? Né? O sensualismo e o narcisismo. É, quando a gente fala do, da sensualidade e também do narcisismo, né? é, dentro das mídias sociais é algo perigoso, porque existem pecados sexuais nas mídias. Pecados, existem pecados nas mídias sociais. A verdade é essa. Estou falando assim, pecados sexuais nas mídias sociais, que precisam ser tratados. E que estão aí, tá aí, ó. É só olhar aí as indústrias pornográficas aí, é, o quanto fatura em, em um ano aí, que as pessoas vão assustar. E por incrível que pareça, são, são acessados por muitos cristãos, são degustados por muitas pessoas que se dizem cristãs. E são a maior parte da rede. Exatamente. Né? Todas, a, todas elas, né? maior parte do Instagram, do Facebook, do Twitter, é conteúdo pornográfico. E tá aí. E, assim... É, se a igreja não ficar atenta a esse perigo, né, a igreja acaba entrando na, na forma. Né, e, hum. infelizmente, tem até acontecido. Né? É, no, no, no, a gente, quando a gente fala um negócio desse aqui, por exemplo, ah, será que acontece na igreja? Pera aí. E Quantidade e... de escândalos teve ultimamente de, de pessoas... É, num, num, num patamar de, de, de referência, assim, né? é, influenciadores no mundo digital, na pregação, na música, que foram é, expostos né, por causa de WhatsApp, nudes que mandaram para alguém, é, conversas inapropriadas com pessoas que não eram seus cônjuges. E a quantidade de escândalos que teve né, de dois anos para cá nesse sentido então é isso já chegou na igreja infelizmente né? precisamos de é, já tá precisa aprender a lidar com essas redes né é, quem sabe o papel da igreja nesses dias já que nós estamos falando disso não seja é, treinar pessoas para usar pessoa se eu sou cristão estou numa comunidade cristã nada melhor do que a minha comunidade me treinar para usar isso já que nós todos estamos aprendendo a lidar com essas ferramentas. Né? Então vamos aprender juntos. Né? Vamos é, nos conscientizar de, de certos usos inadequados. É, quando a gente tratou desse narcisismo, aí, né, a gente já falou muito sobre isso aqui em outras histórias, em outros quadros. aí, Mas eu achei muito interessante que o autor colocou aqui, o comentarista. Essa geração já foi denominada de geração do selfie ou da selfie, É uma geração narcisista. Cultua a própria imagem, são pessoas amantes de si mesmo. Paulo já falava isso com o Timóteo, em 2 Timóteo 3,2, está escrito lá. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio Por que você não curtiu minha foto? Eu já fui questionado. <risos> Pera aí pastor, eu estive pregando na sua igreja, você não curte minha foto, você não gosta de mim? A rede mais narcisista que tem é o Instagram. Né? Eu fiz esses dias uma pesquisa sobre a hashtag selfie. Eu é, encontrei mais de 560 milhões né? de marcações dessa hashtag, selfie, né? selfies, selfie é, Sunday, selfie Saturday, né? e hashtags relacionados a selfie, né? 560 milhões, É, muita é meio coisa. bilhão de pessoas é, se autofotografando e se exibindo, né? para se exibir, com esse fim, né? se autofotografando para se exibir, e aí Nada mais narcisista do que isso. Né? Uhum. É, uma foto de mim mesmo para quê? Para que os outros admirem, é, idolatrem, é, aplaudam, curtam, compartilhem. Né? E nada mais narcisista. E é, há poucos anos atrás, né, é, tem uma socialite, não vou falar o nome, mas é, é top trend aí do Instagram. Né, que é a rede mais narcisista, Sim. ela esteve em umas férias no México, é, um lugar paradisíaco, né, e ela ficou quatro dias lá. Ela tirou 6 mil selfies em quatro dias. Não curtiu, no Instagram. não curtiu, né? 6 <risos> mil selfies no Instagram em quatro dias. está uma média de 1.500 selfies por dia. O que, que ela foi fazer num paraíso daquele? Tirar, céu, tirar foto de si mesmo, 1.500 num dia, é o um, é um retrato da nossa sociedade, né? desse mundo virtual. Bom, professor, a gente já começou a falar, a gente vai encerrar, que o nosso tempo está quase fechando ali, mas para ter muita curtida, para ter muitos likes, etc, etc, tem que haver um toquinho, uma pitadinha aí de sensualidade. Esse é o grande problema da sutileza, porque vem muito disfarçado, vem de forma muito sutil. Né? E aí, a gente vê aí tantas coisas, tantas inovações aí, é, falando aí da beleza do corpo. E a gente vai ver esse culto ao corpo aí que é muito complicado também, que é fruto de uma depravação humana, falta de conhecimento da palavra de Deus. É, e o último tópico aí, professor, último capítulo: as mídias sociais e o i de Jesus, a seara virtual e o pastoreio virtual. <risos> é, são coisas que. Bom falar, 20 anos atrás era impensável e hoje é realidade, né? A seara virtual. A gente sabe da dificuldade da igreja em pregar o evangelho em todas as mídias. Você já Sim. citou aí o do Twitter. Eu não conheço um, uma, uma mídia mais poluída que o Twitter é, para entrar com a pregação do evangelho. A gente está lá, mas a gente sabe a dificuldade que é. E pastorear virtualmente, olha que outra complexidade, né? porque as pessoas hoje estão tendo é, uma aversão ao presencial, uma grande parte, tá? principalmente a área mais jovem, que já vem nessa cultura. Né? É, eu vou usar um, um, um, um paralelo aqui, é quase que na helenização. Hum. Vem assim, essa cultura de um tempo, essas doutrinas que a gente está discutindo agora, né? essas ele que está falando agora, essas ideologias, elas não nasceram ontem, Está sendo falado aí de 150, 200 anos atrás, e isso está repercutindo. A nossa geração está pagando o pato agora. Então é hora da igreja é, ter cuidado com isso. É. É, a igreja, o papel da igreja é pregar. Né? É, por todo mundo. Tem ferramentas hoje que facilitam isso mais do que... Paulo conseguiu pregar no mundo todo, sem internet. Né? A gente já era para estar... Tá bombando, né? A gente tem todas as ferramentas, mas, é... ah, mas o algoritmo não favorece? Ah, mas a rede não foi feita para... Tá, mas a gente está pregando? <risos> né? Uhum. É, então, é... esse é o papel da igreja, seja é, na rede social, seja no mundo virtual, seja no mundo é, material, a igreja é, recebeu uma ordem, e de por todo mundo, né? pregar, ensinar. Parece que a gente está falando mal da mídia social, não é isso, professor? Por exemplo, no ponto 2, que é sobre pastorei virtual, é, o comentário citou aqui, a gente encerra aqui. outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e o pastorei. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. A gente aproveita, sim, o poder da mídia. Sim. A gente usufrui de um, de um grupo do WhatsApp, de algumas, algumas vamos dizer assim, é, momentos ali de interação E a gente precisa estar atento, não é só coisa ruim não Tem muita coisa boa Sim. O diferencial aqui é saber usar é, A gente está tá colocando é, Fazendo um alerta sobre os perigos né? uhum. Porque existem esses maus usos né? E aí a igreja precisa estar atenta Mas a gente reconhece que é uma ferramenta útil A gente tem falado isso aqui desde o começo claro. né? São, É uma claro. ferramenta útil para a pregação claro. do evangelho Precisa saber usar Verdade. Professor, obrigado por mais hoje, tá? Por, por mais essa lição junto aí, Deus te abençoe. Chegamos ao final da nossa lição e te convidamos a estar com a gente em uma das nossas é, igrejas espalhadas por toda a cidade de Caratinga e outros municípios que você estiver perto aí. As nossas lições acontecem presencialmente todos os domingos, de 8 às 10 da manhã. Ficamos por aqui, Deus te abençoe, Deus te guarde e voltamos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá, forte abraço. Música